Oi, pessoal. Hoje eu vou falar em duas línguas para o pessoal entender as orientações, ok? Então, a primeira vai ser em português mesmo. Fica em casa. Fica em casa. Fácil, né? A segunda é para os mais difícil de entender um pouquinho, tá? Ó. Ó, ó, ó, ó. Ó, ó, ó, ó. Ó, ó, ó.